E aí pessoal, beleza? RimaSoulHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, Tio o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoulHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. sobre o achando que mas você sabe que você tá na minha mão, você não consegue da hora os seus novos e vou fazer scratch com a tua cara Da hora legal, mas você é um lobo Talvez quando você fizesse scratch com a cara de MC com bom Você faz a hip hop Por enquanto você acha que é tudo isso e é só um suporte Homem não sei o que, eu mandei speed flow e acha que é isso, você vai tomar morte Ei, oh, sabe que eu faço verso? Isso aqui surpreende O que eu faço de speed flow, vai É o é, Banderell, well. Só se eles entendem Pode ah, sabe muito Agora, mano, eu já taco, eu já taco. Cê tá muito nervoso pra garantir em não de Não, nervosismo faz parte Mas eu tô acostumado com a pressão, esse é o dia a dia Se o Edel, eu, eles não entendessem, cuzão Eles também não reproduziam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 anos de batalha da aldeia, eu tô aqui desde o um corredor junta, tá sabe que o vento anunciou a divinha da batalha da aldeia, seis anos também ganhei a batalha de trio uma salva de palmas do batalha do ah, é família ah, tá ligado.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 Tem nada nesse improvisado Cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado Mas quem que quer é pagar de favela É nessas e outras, Johnny, que você deu grela Sabe por quê? Cê não tem cadência Não pago de favela Eu fico quieto, pois ela tá na licença <risos> É isso aí Foi mal, rapaziada Depois dessa eu tive que rir Tá de marola Nunca pisou na favela, nem pago Vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente Aê O seu estropo. Enquanto eu fazia cima na boca Já nasceu outro É verdade meu mano que eu nunca apanho Nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez Tira um do céu da boca Agora vai ter seis Agora vai ter seis A ideia é louca Espanha esse bagulho que você gosta na boca Meu mano, calma não e depois do de ontário, essas duas cabeças Além de dente de boca, essa que é improvisada É o que tem na boca, você te coloca nas paradas Tá ligado, <SILÊNCIO> dentro da sua casa você veio amascado Palmas pra essa batalha Ele te atacou, você vai deixar Eu acho muito engraçado, você olha no meu olho e você vira uma fera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 Ele é o MC da galera, é. Alguém já me contou. Sabe o que é que não contaram para você? É que a temporada já mudou. Essa aqui é a primeira... Mano, tá batendo de frente, eu fico trem. Então, fica tranquilo, eu te amasso ontem. Vou te amassar na semana que vem. Se você for lá, se você ainda tiver aqui, poder rimar. Se você ainda tiver mente, se for inteligente, se ainda conseguir confrontar. Só que você não faz rimas em maldade. Sabe por quê? Provisação. Temporada muda, MCs muda. Tudo muda, mas minha rima não. É verdade, a sua rima não muda sem a fraude. Até porque você tá mandando uma porra da mesma rima, rima dele do primeiro round. Eu não não, porque não fecha com preto, meu mano Cheio de rima de apoio Não fecha com preto, mas porque que você É o bigode de louco O que eu quero E por que eu posso Só com o zero Cê sabe, é quanto Sabe por que que eu faço freestyle E aqui eu mando bem Você gostou do cabanho, você gostou do bigode Me dá os ars, ah, cê não tem Você não viu nada? Olha direito, caralho! Olha se chupa, não olha cara! Não, meu mano? Sabe que agora você veio com um sonho de valsa? Não é porque você tem bigode grosso que você é patente alta. É fato, tem três. Queria entender a burrice de vocês. Porque eu quero entender a burrice de vocês. Você podia me apanhar. Você mandou o meu freguês.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 I want more too much to <laughs> Voltando pro sul oh, Brá, brá, brá, brá, brá, brá parceiro tá gaguejando Primeiro sai do meu bolso daqui, não tô te escutando Brá, brá, brá Brá, brá, brá, a passar cabeça e me respeita agora Vamos brá,